Bom galera, semana passada eu trouxe pra vocês a Inuco Finance e hoje novamente eu vou falar um pouquinho sobre esse token aqui, Inuco, beleza? Esse projeto aqui basicamente faz você proteger seus ativos no mercado de baixa com a comunidade Inuco. Então basicamente eles fazem isso porque a Inuco é um projeto de FIDAL que recompensa você com SDT, ou seja, dólar, apenas por você manter ali o token na carteira, ou seja, apenas por ser um holder do projeto você ganha dólar em reflexão, beleza? Esse projeto também é muito bacana porque eles têm a própria marca deles, tá? feita pela comunidade, e eles têm os direitos autorais dessa marca, e isso agrega muito valor ao projeto. Eles também têm os direitos autorais aqui desse mangá deles, olha só que bacana, isso aqui vale muito a pena pra esse público específico que gosta, né, de mangá, além do que, agrega muito valor à comunidade e ao projeto. Também tem aqui um sistema de stake, onde aumenta ali o potencial de valorização do projeto, você consegue fazer stake e ganhar ainda mais, né, porque além de ganhar reflexão, você ganha com stake. Você pode estar adquirindo então suas inucos aqui, vou deixar o aqui é embaixo pra vocês, tá bom? E é muito legal também você participar do Telegram aqui do projeto, ó, já tem 404 membros aqui no Telegram Brasil, pra você ficar por dentro de tudo do projeto. A gente que aqui no Telegram por exemplo, olha só, tá tendo esse Airdrop Inuco Brasil, então é o Inuco Final Instance esse Airdrop, especialmente pra comunidade brasileira para participar, basta realizar tarefas na página do Airdrop e você concorre ao prêmio então o prêmio são 500 dólares, dividido em 5 ganhadores, ou seja, 100 dólares por ganhador. Então galera, mais ou menos pro Brasil seria 2.500 reais, 500 reais pra cada pessoa, mais ou menos aí, varia um pouco a mais até para cotação do dólar. Então participa aí, o sorteio é dia 12 do 12, 12 agora de dezembro de 2022, corre, vai participar, o link está aqui no Telegram, então corre no Telegram, vou deixar o link aqui embaixo, você acessa o Telegram e aí entra no link que está lá no Telegram, então entra agora no Telegram da Inuco Finance Brasil. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês novamente sobre NFT, ok? E hoje a gente vai falar aqui de uma coleção que eu tive um bom resultado, tá bom? Eu dobrei o valor aí do investimento nessa coleção NFT, vou explicar para vocês então o racional por trás desse Projeto aqui, tá bom? Por que, que eu tive esse lucro? Qual que foi o raciocínio aí pra conseguir ter o resultado que eu tive? Fechou? Então, basicamente, tô aqui na minha conta da OpenSea, que é o principal marketplace aí de NFTs do mundo, e aqui estou falando desse projetinho aqui. Fechou? Vou clicar aqui pra vocês. Basicamente, tô falando dessa arte aqui. Fechou? Chamada Aero gilipf 6529 então basicamente é uma arte aqui onde é, é como se fosse uma paisagem aqui, um artista que fez, né então você clica na tela, ela muda ali a paisagem, né? o horário ali do dia, né, então aqui é como se fosse eu acredito que mais de manhã, aqui talvez é o pôr do sol, então muda ali o céu mais claro, o céu mais escuro, a água refletindo e tudo mais, e aqui tem a logo do projeto 6529 que eu vou explicar pra vocês o que que é, tá? Então basicamente, enfim, essa é a arte que eu tenho são 605 pessoas que tem essa arte. No mundo são apenas 818 itens, então vocês podem perceber que é bem raro, né? E 29 mil pessoas já viram esse, esse projeto aqui e enfim, cara, basicamente tá valendo 0.42, né, 429 Ethereum, isso dá 547 dólares, quanto que é isso mais ou menos aqui em real, mais ou menos uns 2.500, né, arredondando para baixo aí, 2.500 reais, como que eu consegui então ter uma artezinha que vale 2.500, é o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Vocês podem ver aqui o gráfico do projeto aqui, subiu bastante, né, vocês podem ver que foi subindo, e eu vou explicar o racional aqui por trás disso, fechou? Então primeiramente vocês tem que entender que projeto que é esse, tá? Então a gente vai clicar aqui, o nome do projeto que essa arte faz parte, né? É um projeto maior chamado The Memes by 6529. Então clicando aqui, vocês podem estar tá vendo, são diversos memes, né? Diversas artes, é que basicamente estão aqui nesse projeto. Mais baratinho aqui, tá 0.24 Ethereum. E são várias aqui, a mais cara, inclusive, aí quase 20 etéreos, fechou? Então são diversas obras de artes aqui, diversos projetos, memes, artes, tem de tudo aqui. E por que que, né, tipo, umas imagens nada a ver? Por que que vale tanto? Você pode estar se perguntando, você que não é da área de NFT, não entende muito. Por que que tem diversas artes aqui que parecem nada a ver e que tá valendo tanto? O que vale aqui não é as artes em si, mas quem tá por trás do projeto que eu vou mostrar pra vocês então. Então, ó, presta atenção nesse nome, 6529, ok? A gente vai estar tá clicando aqui no Twitter e aqui tá a página, né, basicamente do projeto, 6529. 6529. Então aqui basicamente mostra 6529, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem. E aqui está, galera. Esse é o criador do projeto 6529. Quem que é esse cara? Simplesmente uma celebridade virtual. É o Punk6529, cara. Ele é o dono da coleção lá dos, dos memes 6529, por isso que é uma coleção tão grande. É um cara que tem 419 mil seguidores aqui no Twitter. É um dos principais artistas, vamos dizer assim, descentralizados. Um dos artistas anônimos através de uma NFT. Então, cara, mano, ele não aparece, tá ligado? Ele só é o Punk 6529, simplesmente ele ganhou relevância na internet por ter um punk, uma das né, top 2 top 1 aí, coleções de NFT de todos os tempos né? um dos primeiros NFT, eu acho que é o primeiro NFT nesse estilo aqui da internet né? se eu não tô falando besteira então assim, muita relevância tem esse projeto NFT e ele tem esse punk 6529, por isso que o projeto dele ficou tão relevante, ele ganhou notoriedade na internet, ficou famoso na internet por ser holder do punk e aí conseguiu desenrolar, desenvolver uma fama e desenvolver um projeto em cima disso que é os memes que a gente viu. Então só para vocês terem noção, não tô falando besteira, ó, vou filtrar aqui no ranking de NFTs do OpenSea de todos os tempos olha só o que vai aparecer aqui, vai carregar aqui está em primeiro lugar com um milhão de Ethereums transacionados, a única coleção que bateu um milhão de Ethereums, CryptoPunks ok? Então clicando aqui vocês podem estar tá vendo, olha só, tá aqui fechou? CryptoPunk, a gente pode até pesquisar aqui, ó, 6529, né, vamos jogar aqui, tá aqui o punk dele, basicamente, ó, ele comprou por 99 etéreos beleza? 99 etéreos dois anos atrás, então é um baita investimento, tá? Faz os, os cálculos aí, quanto que dá 99 ETH, dá 99 vezes, é, mais de mil e poucos dólares aí, né, enfim, 100 mil dólares aí, pra mais, no valor atual, né, lembrando que o Ethereum estava muito mais antigamente, então assim, Cara, muito top, né não? E diversas celebridades, tem os punks aqui, enfim, pesquisa um pouco mais, né? o foco do vídeo não é esse, se é tem que saber a história dos punks para entender os NFTs, mas cara, basicamente ele tem essa principal arte aqui, NFT do mundo. E enfim, aí deu para entender então por que, que eu adquiri uma dessas artes do projeto dele, essa foi uma das primeiras artes, é que teve né eu peguei essa daqui tá bom mas eu já tô com lucro né já dobrei o investimento vou mostrar para vocês aqui então a gente vai filtrar aqui em atividade fechou vou fazer uma filtragem aqui coleções vou botar aqui ó de aqui, ó, memes vai 2529 tá aqui ó basicamente foi vendido para mim 0.2 ethereum ou seja 250 dólares tá, na tipo assim uns 1250 reais basicamente há quatro meses atrás então há quatro meses atrás eu comprei por 0.2 e agora tá valendo 0.42 então já dobrou o valor em ethereum dobrou o valor aqui em dólar para 547 dólares, então de 1.250 agora vale 2.500 mais ou menos, o dobro ali do investimento por essa artezinha aqui. Então, espero que vocês tenham entendido, né, por que que deu resultado, porque basicamente é um cara conhecido, é um cara ali que tem um punk, então eu consegui ter esse resultado aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, a entender o racional por trás de uma compra de uma arte NFT, por que que eu tive resultado, né, espero que vocês tenham entendido que tem um conceito por trás, você tem que analisar quem desenvolveu o projeto, comprar no valor certo, esperar, né, né? vocês viram o que eu esperei, e aí dá para ter resultado com NFTs, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu e até a próxima!